Breaking News! Encontramos um robô que é mestre nas artes marciais! Também mostraremos uma tentativa de afogamento de um robô! Cenas fortíssimas! E o maior robô do mundo! Qual será o tamanho dele? 50 metros? 100 metros? 500 metros? Fique aí pra descobrir! Meu nome é Roberta Robô e está no ar o noticiário mais sensacionalista dessas interrobs! Na primeira notícia de hoje, vamos apresentar o WaterBot, um kitzinho robótico para você se divertir bastante na sua piscininha de verão. Ele está sendo criado por essa empresa Little Arms, que já lançou vários outros kits de robótica. E com ele, você pode jogar um futebolzinho aquático, brincar com os amigos e se divertir de montão numa verdadeira gincana aquática. É diversão garantida, com muita umidade e aprendizado. Mas ah, olha esses circuitos todos expostos. Eles disseram que projetaram o robozinho assim pra ficar fácil de acessar e adicionar mais coisa e tal. Só de olhar aqui já dá pra ver que ele tem um sensorzinho ultrassom, um arduino com uma placa expansora ali e um módulo bluetooth pra se comunicar com o controlador do celular. Hum, mas será que essa água toda não dá problema? Os criadores disseram que não, e submeteram esse robôzinho super fofo a testes super cruéis. Confira as imagens fortes! Primeiro, ele joga na bateria, como se não fosse nada. Ai, meus circuitos, dá uma gastura só de olhar. Olha ele derramando essa aguinha em cima de tudo. Jesus! Mas o Waterbot conseguiu seguir pleno durante toda essa sessão e mostra que ele consegue sim aguentar um caldinho aqui ou ali e ainda continuar funcionando. Apesar desse controle emocional incrível, os criadores disseram que o normal é não entrar água nenhuma ali. O robozinho deve ser usado só em piscina com alga calminha e tudo mais. Uh, mesmo percebendo que os circuitos aguentam bem umas gotinhas, eu ainda prefiro ficar bem longe da água, Deus me livre. Para saber mais sobre o Waterbot e outros kits maravilhosos da Little Arms, confiram os links ali na descrição. Vocês hum, lembram no Karate Kid, quando Daniel-san tava naquela luta com a perna machucada e ele executou um belíssimo chute da garça? É aquele mesmo que chegou a estralar as ideias do Johnny Cobra Kai? Pois então, eu acho que seria muito mais fácil dar esse chute se o daniel San tivesse mais pernas. Assim ele teria uma base de apoio bem mais firme, não é mesmo? Foi pensando nisso que os pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia construíram o um robô Centauro. <risos> Nada a ver, não imagina a pessoa pensando... Hum, a solução para o Karate Kid é fazer um robô de quatro pernas. Diferente do robô Dragon, que falamos aqui no último vídeo... O Centauro tem esse nome só porque ele parece um Centauro mesmo, é bastante explicativo. E ele é resultado de uma colaboração feita por diversos institutos de pesquisa para desenvolver robôs de resgate em desastres, que é uma área que ganhou bastante atenção lá desde o desastre nuclear de Fukushima. Para conseguir dar conta dessa tarefa, esse robô precisa ser bem parrudo, então ele chega a 1,5m um de altura e aguenta carregar até uns 11 quilos. Além de ter um sistema de mobilidade todo dinâmico, que é bem importante pra andar em ambientes desastrosos, né, meus queridinhos? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é essa performance maravilhosa do Centauro. Olha que plenitude, que concentração. E aí ele chega com toda a compostura, olhando pra Taubin e... Nossa, veja um negócio desse, sobe até um calor. Acho que eu vou treinar Karatê também. Se vocês quiserem saber mais sobre esse robozão, olhem os links aí embaixo, inclusive eles falaram que vão lançar mais vídeos ainda esse ano, com mais um monte de presepada desse robô aí. Então fica ligado aqui no canal que quando eles lançarem coisa nova eu vou vir correndo contar pra vocês, tá bem meus cuticutizinhos? Quando a gente imagina um robô gigante, a gente pode pensar no Optimus Prime, ou então no Megazord dos Power Rangers, ou até naquele robôzão do Círculo de Fogo, mas imagina um robô grande, mas é grande mesmo, daqueles tão grandes que você mal conseguiria ver ele inteiro. O Alto Hall da Rio Tinto é maior, esse robozão tem 2.400 metros! É isso mesmo, mais de 2 km! Mas desculpa frustrar os seus sonhos de infância, pois esse robô nem é tão maneiro quanto os outros gigantes que a gente acabou de citar aqui. Ele é só um trem autônomo, por isso é tão grande assim. Mas ainda assim é um belo de um trenzão, hein? O trem transporta uma carga de umas 28 mil toneladas de minério de ferro. Pode não ser o robô gigante que a gente gostaria de ver, mas certamente é um robô bastante produtivo, né não, não? Segundo a Rio Tinto, o sistema autônomo pode melhorar bastante a eficiência do transporte de minério, pois não vai precisar de fazer as paradas para trocar o turno dos maquinistas e tal. Eles também destacaram que isso traz mais segurança para os funcionários, que não vão precisar ficar viajando de trem dia e noite, lidando com todo aquele minério todo dia. Agora os operadores ficam lá no centro de operações a mais de 1500 quilômetros de distância do trem, só supervisionando todo o processo. Eu vou falar para vocês que é só por essa parte que eu acho que o projeto já tem seu mérito. Imagina, ter que lidar com minério de ferro todo dia. Passou uma vida respirando! Pode de minério. Eu não quero isso pra minha vida e nem pra vida de vocês. Deixa que o robôzão lá a conta disso. Infelizmente, parece que essa iniciativa é uma exceção e dificilmente veremos outros trens autônomos andando por aí num futuro breve. Sabe por quê? Porque o orçamento desse projetão aí foi de 940 milhões de dólares! E pelas minhas contas aqui, parece que fica mais barato pagar um punhado de peão pra fazer esse trabalho todo santo dia. Mas vamos continuar ligados aqui pra ver se todo esse investimento vai se pagar e Talvez assim mais empresas vão querer investir nesse tipo de empreitada. Pra conhecer mais sobre esse trem, deixei os links na descrição também, ok? Ô oh, trem bom!